Fala aí galerico de meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista de aplicativos da cidade de São Paulo e hoje eu vim trazer essa novidade pra vocês aqui em primeira mão falando sobre as mudanças que vão ocorrer no aeroporto de Congonhas aqui de São Paulo a partir de sexta-feira agora. Sexta-feira agora já vai ocorrer mudanças e pra evitar multas, evitar problemas e transtornos é melhor você já ficar ciente do que vai acontecer, beleza? Então assiste esse vídeo até o final, já dá um like, se inscreva e vamos lá pro vídeo, beleza? Vamos ah pessoal, lá. antes de mais nada, presta atenção: esse aqui é um projeto piloto. O que seria um projeto piloto, Lucas? É um projeto ao qual eles estão fazendo testes, ou seja, é um projeto que poderá ocorrer alterações ou até mesmo é, cancelar esse projeto. Mas a partir de sexta-feira agora já estará valendo esse tipo de acesso. Então presta atenção, aqui no piso superior aonde, sabe onde você pega pela Washington Lee, passa aquele túnel por baixo, entrou no aeroporto de Congonhas, que tem acesso para parte de desembarque e embarque, e teria a parte de baixo lá onde geralmente ficavam os taxistas. Agora no piso superior ficará o embarque do táxi e o desembarque, então ele quer dizer que aquela fila que ficava embaixo começará a ficar lá em cima naquela primeira parte quando você acessa o aeroporto do piso superior lá naquela parte ficará somente os táxis passando a parte do, do desembarque ali indo para a área de check-in lá os carros particulares eles farão o desembarque lá naquela área de check-in para o pessoal lá fazer o check-in e tudo mais e a gente que é motorista de aplicativo, a gente também vai poder fazer o desembarque lá naquela área de check-in. E é aí, pessoal, que nasce o problema. Por quê? Porque hoje em dia, nós que somos motoristas de aplicativo, nós estamos acostumados a pegar os passageiros. Quando a gente recebe o um chamado, a gente pega o pessoal lá no piso superior, naquela primeira parte na área de desembarque. Só que agora, com essa nova mudança, a gente só vai poder pegar os passageiros lá no piso inferior onde ficavam os taxistas. Se por um acaso a gente pegar o, algum passageiro lá naquele piso superior onde estávamos acostumados a pegar passageiro, aí você sabe que a caneta vai rolar solta. <risos> porque lá é lotado de C&T. Então toma cuidado, pessoal. Porque agora com essas novas regras que começaram a partir de sexta-feira agora, nós poderemos desembarcar os passageiros tranquilamente na área de check-in, mas para... Pegar o passageiro, a gente só vai poder pegar lá no piso inferior. Então, pessoal, esse é, na verdade, um vídeo super rápido, só para alertar vocês que agora haverá mudanças no aeroporto de Gongões, para aqueles que não são muito antenados aí com as notícias e tudo mais. Eu vou deixar o link da notícia, onde eu peguei essa informação, que até foi hoje de manhã que eu recebi essa informação, para vocês também acompanharem mais detalhes sobre essa reforma aí lá no aeroporto de Congonha, esse novo acesso. E se você gostou desse vídeo, meu, não deixa de dar um like, não custa um centavo ou custa, se custa, deixa aqui no comentário, <risos> porque eu acredito que não custa nada. Caso você queira se tornar um motorista 5 estrelas no aplicativo da Uber e garantir 5 mil reais de prêmio recompensa só por ter chegado nessa meta, eu vou deixar o vídeo aqui, como conseguir 5 estrelas em todas as viagens, e assim... Quem sabe você consiga ser o próximo motorista 5 estrelas, ser reconhecido e ganhar um prêmio de 5 mil reais, beleza? Agradeço por ter assistido até aqui. Não deixe de assistir o próximo vídeo que vai tocar aqui agora. Falou, tchau!